Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante é Literário com a tag Atemporal. A gente foi tagueado por Patrícia, do Boró Literário, e essa tag é bem curtinha, só tem 5 perguntas sobre coisas que transcendem o tempo, sobre coisas que são, como o nome já diz, atemporais. Primeira questão, amor além do tempo, um romance marcante. Hum. O primeiro livro que foi na minha cabeça, com certeza, foi Um Dia. Quem já leu esse livro sabe que esse livro é completamente... Ele transcende tudo porque, meu Deus, do é história. Falando em Amores Transcendentais, A Ilha, de Victoria Islow. Esse livro é um livro que realmente transcende barreiras, transcende o tempo e transcende os limites do ser humano quanto ao amor. É um livro muito bonito, sobre o qual eu já falei aqui no canal algumas vezes. Inclusive, tem resenha sobre ele e o card vai estar aqui em cima. Dois. Bicho Homem na Guerra. Livro retratado em algum período de guerra. O meu livro vai ser A Garota que você deixou pra trás. Que é um. Ele não, não retrata a guerra em si. Assim, a história não é a guerra. Mas ele se passa, tem um contexto de guerra aí que envolve a história. O livro que eu trouxe pra essa questão é A Menina que Roubava Livros de Marcos Zusak. Eu tô mostrando ele de cabeça pra baixo assim, porque. Ai ah, não, ele tá normal. Ela aguenta mais, ok. <risos> eu desisto. Ele também se passa no período da Segunda Guerra e é marcada por o quê? Por tragédias, por fortes emoções, por amores e por pela inocência juvenil, não é verdade? É um livro lindo. 3 Mulheres de Fibra Uma personagem que te marcou pela força Eu fiquei ó, vagando no meu Scooby Querendo lembrar de algum livro Certamente eu escolhi uma mulher Ou mulher, viu? Ou mulher de fibra É, mulher Essa ali, que é protagonista de A Cor Púrpura, Já comentei sobre esse livro E gente, essa mulher, ela sofre muito Mas é muito O livro inteiro não é sofrendo Não tem como a pessoa não ser forte É uma mulher, olha Tá lindo Quem não lê esse livro e gosta desse tipo de história Leia, inclusive vou deixar a no card Nessa questão eu vou roubar um pouquinho, né? Aqueles, como sempre, ah, roubando um pouco, é e você tá na um com três personagens. Que são, se é pra roubar, roupa com estilo aqueles. São Regina, Lara e Vitória Brandão, três gerações de, de mulheres da mesma família, do livro Pseudônimo Mr. Queen. Elas são personagens muito fortes que ao longo do tempo mostram o seu valor, mostram toda a sua força, lidando com dificuldades, lidando com toda a situação em que elas vivem ali naquele mundo novo. 4 Dois lados. Sociedade distópica mais enlouquecedora. Eu não sei se é a mais enlouquecedora, mas uma, um livro que eu lembrei com essa questão foi Fahrenheit 451. Foi um livro que eu já li há um tempo, mas eu achei bem doido, principalmente o contexto do livro, porque ele foi escrito há muito tempo, e mesmo assim é uma coisa bem louca. Poderia muito perder ter escrito agora, mas não foi, e você fica, caramba! A galera já pensava desse jeito, é muito louco isso, eu acho muito louco, então eu quis citá-lo aqui nessa questão. Cheguei à conclusão que eu não li muitas distopias ao longo da vida, eu acho. A não ser que eu tenha lido uma coisa que não sabia que era distopia, mas era distopia, enfim. Vou citar aqui toda a série Maze Runner, porque, né, imagina só, você vive num mundo que não sabe o que é está acontecendo, que as pessoas têm uma doença louca, correm atrás de você e você tá prestes a morrer, né, é a qualquer momento é bem doido. Maze Runner vai ser a minha opção para essa questão. E a última, número 5. Livro viajante, obra que transita em diferentes tempos, passado, presente ou futuro. Eu não tinha como não falar. E outro livro, tinha como. de novo, mais uma vez, A Visita cura do Tempo, porque esse livro, em termos de mudança de tempo, sério, foi um livro mais genial que eu já li, porque ele é citado em muitos tempos por muitas pessoas, por muitas, muitas pessoas... No sentido gramatical, entendeu? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira hum. pessoa. É uma loucura e é sensacional. Sério, meu Deus do céu, eu amo essa palavra. Eu amo esse livro. Essa palavra é palavra. <risos> a palavra? É porque eu só falo sensacional. Ah. <risos> meu livro pra essa questão de viagem no tempo, né? Na verdade, de transição entre tempos, é Labirinto de Kate Moss. Eu lembro que eu li esse livro em 2009 pra 2010 mais ou menos E ele tem um mistério que envolve o santo Graal E ele se passa no ano de 1209 e no ano de 2005 Com personagens que estão meio que conectadas aí De alguma maneira que a gente vai ter que é, descobrir lendo É bem sensato, eu achei também É legal que só faz tempo que eu li, era tão bom Vou ler de novo um dia Ou não então é isso aí pessoal, essa foi a tag Atemporal, se você gostou não esqueça de deixar um curtir, se inscrever no canal se ainda não foi inscrito e compartilhar esse vídeo pra todo mundo, afinal a gente tá em veda e tem vídeo todos os dias pra, né, pra todo mundo se esbaldar aqui, se divertir junto da gente. Não esqueça que se você quiser comprar algum desses livros que foram citados aqui todos os links vão estar aqui no box de descrição, tanto os links individuais pra esses livros, quanto um link genérico pelo qual você pode comprar o que você quiser. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais pra acompanhar o que tá rolando por aqui, e valeu! Valeu! Você todos? Todos! Ah, sou esperto! Rápido! Eficiente! Então, cuida! Vamos rápido, rápido, rápido a vela! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Dinheiro feito quem rola! Eita! Feito que fala, fala galerinha! O que? Fala meio baixinho! Eita! Ai gente, eu não mereço não! Eu não mereço! O <risos> okay. Que ela vê, chega e me enforcando.